Leituras Espíritas apresenta Sempre Há Uma Esperança Uma obra do médium Eurípides Quil Pelo Espírito Roboéus. Autor e editora dedicam este livro a todos aqueles que, voluntariamente ou não, prestam apoio e cuidados com amor e dedicação, às vezes até com grande dose de renúncia, a enfermos de doenças redentoras como a AIDS, nota do médium. Esta obra foi psicografada em reuniões mediúnicas semanais, de fevereiro a agosto de 1994, nas dependências da Sociedade Espírita Allan Kardec, de Ribeirão Preto, São Paulo, Introdução. Esta obra é dedicada a todos os anjos da guarda. A expressão anjo da guarda, muito empregada neste livro, refere-se ao espírito protetor que todos nós temos. O leitor encontrará descrições pormenorizadas de como agem esses benditos mensageiros do Senhor, protegendo os encarnados com os quais assumiram esse compromisso. Ninguém na face da terra está sozinho, seja perdido no deserto, ou em alto mar, ou em densa floresta, ou no pico da mais alta montanha. Com ele sempre estará uma sentinela do bem, o seu anjo da guarda. Prudente, pois, ouvi-lo sempre. Propõe-se o autor, neste livro lembrando inicialmente suas limitações, a comentar algumas formas pelas quais é possível, a qualquer um de nós, estabelecer contato com o nosso anjo da guarda. Para tanto, sugere, basta direcionar o pensamento para o diálogo sadio, de súplica, aconselhamento ou gratidão. Entenderemos melhor nosso relacionamento com o mundo espiritual e, em particular, com o nosso anjo da guarda, viajando com o autor a bordo das preciosas informações inseridas neste livro. Exercitando a fraternidade em comunhão de ideias com quem tão bem conhece nossa intimidade, nosso anjo da guarda, poderemos igualmente conhecer lhe os ideais, resultando dessa simbiose, o crescimento moral nosso e dele. Após, com a melhoria dos nossos atos, seremos vestibulandos desse mesmo aprendizado, vivenciando no futuro, como desencarnados, idêntica metamorfose. Então, seremos um dia, também, anjo da guarda de alguém. No encerramento do milênio, um tormento se agiganta e se sobrepõe à maior dor. A Aides. Vemos aumentar terrivelmente o número dos andantes pelo mundo que tem a Hades por companheira ou por perto. Invigilantes em maior ou menor grau, somos todos, afinal, cativos ainda as multiplicadas trocas da roupagem carnal, sublime instrumento e invólucro temporário do espírito imortal, que por vezes malbaratamos. Por nossa causa, sofremos tristes consequências. O autor é espírito dos que mais de perto falam ao nosso coração. Eis que juntos vimos trilhando os caminhos do Senhor, ora em quedas, ora com as bênçãos de tarefas que nos induzem ao crescimento espiritual. Médico em várias jornadas, tem autoridade para caminhar pelos processos orgânicos, conhecendo-lhes as funções e, mais que tudo, as causas das disfunções. Teremos aqui, assim, valioso alerta dos pesados ônus que aguardam aos escravos do sexo desvairado, aos ensandecidos que buscam liberdade e soluções no suicídio, aos cobiçosos de fortuna e poder, aos apologistas da eutanásia e aos mercantilistas da mediunidade. Sobretudo, porém, evidencia esta obra a suprema bondade do Pai, mostrando que a todos, sem exceção, além do anjo da guarda individual, ele ainda presenteou com outro que é o anjo da guarda de toda a humanidade, Jesus. Claudinei, Espírito Amigo do Autor Ribeirão Preto, São Paulo, 1 de setembro de 1994 Capítulo 1 Natal, Natal Faltando dois dias para o Natal, a grande loja de brinquedos estava lotada de compradores, embora com o um estoque quase fino. Karen, entrando na loja, dirigiu-se para perto de um grupo de frequezas que estavam sendo atendidas no balcão das bonecas. Olhou para uma boneca muito bonita que, solitária, ocupava imenso vazio na prateleira. Sinal que deveria ser muito cara pois como entender que até aquele momento ainda não tinha sido vendida? Parou estática de fronte à prateleira da boneca sem irmãs, conforme pensou. Ergueu o dedinho indicador e apontou para a boneca. Como permanecesse nessa posição por vários minutos, acabou chamando a atenção de algumas pessoas. A gerente da loja, vendo aquela criança, de aproximadamente sete ou oito anos, desacompanhada, apontando há tanto tempo para a boneca, sem se mexer ou falar, aproximou-se dela. — Meu bem, o que você deseja? A resposta era óbvia, mas como o tratamento protocolar comercial fosse rotina na loja, não ficaria bem uma fregueza deixar de ser tratada com cordesia. Isso, embora Karen necessariamente não demonstrasse ser freguesa, mas talvez uma criança que tivesse se afastado momentaneamente dos pais. Esse julgamento foi feito pela gerente, pois a criança, se não estava muito bem vestida, pelo menos não demonstrava ser pedinte, tão comum principalmente naquela época. Até porque o segurança à porta havia permitido a entrada dela na loja. Nenhuma resposta. A gerente, um tanto constrangida por ser alvo de alguns olhares, insistiu. Minha filha, podemos ajudá-la? O tratamento continuava cortês, aparentemente carinhoso. A criança não se mexia. Seu dedinho apontava fixo para a boneca. Duas senhoras mais próximas perceberam o que estava acontecendo, pois aquela criança imóvel apontando para uma boneca despertou-lhes não só a atenção, mas, mais que isso, emoção e dó. A criança, sem contrair um único músculo da face ou de todo o seu corpinho, começou a verter lágrimas. A cena, de início um tanto quanto patética, tornou-se comovente. A gerente abaixou-se, colocou o braço sobre os ombros daquela criança e perguntou-lhe, — Como você se chama? — Karen. — Quantos anos você tem? — Oito. — Onde está sua mãe? — Na rua, vendo-se ganha comida. E o que que você veio fazer aqui? Quer comida? Esse é o momento esperado por Karen, que, embora nos seus poucos anos, era astuta. Sem abaixar o dedo, respondeu ingenuamente. Papai Noel ali fora disse que o que eu quisesse ganharia e mandou eu entrar. Soluçou alto por três vezes. — Quero aquela boneca. Com um evidente sinais de desconforto, a gerente ainda arriscou, embora já suspeitasse qual seria a resposta. — Onde está o dinheiro para comprar a boneca? Você sabe que ela custa caro, não sabe, meu amor? — Não, senhora, não sei, não tenho dinheiro e estou com fome. A gerente se perdeu e, sem qualquer raciocínio mais adequado, forçou a saída daquela criança incômoda, pegando-lhe pelo braço e tentando levá-la para fora. A criança reagiu. — Estou com fome. Me dá aquela boneca para ser minha filhinha. Sensibilizada, uma das freguesas, das muitas que agora rodeavam Karen, tocou levemente o ombro da gerente e assumiu a compra da boneca. A criança, ao ganhar a boneca, ainda no interior da loja, abaixou a cabeça e disse para todos ouvirem. — Meus irmãozinhos vão chorar quando eu chegar. Sem entender direito, uma outra freguesa perguntou. Por que eles vão chorar? Porque eles não têm nenhum brinquedo. Quantos irmãos você tem? Dois. Quantos aninhos eles têm? Carlinhos tem quatro e Toninho tem sete. Antes que a mulher dissesse uma palavra, outra freguesa adiantou-se, dirigindo-se à sua amiga. Você dá um brinquedo para um e eu dou para outro. E assim foi feito a loja iria entregar na casa de Karen um velocípede para o menor e uma bicicleta pequena para o maior. O custo dos três brinquedos, afinal, foi dividido entre cerca de oito freguesas que fizeram questão de participar daquele caridoso ato. E mais, deram-lhe também dinheiro suficiente para ao menos uma boa ceia de Natal. Assim, Poucos instantes após ter entrado na loja de mãos e bolsos vazios, a menina saía abraçada à sua filhinha, tendo garantido bons brinquedos para seus irmãozinhos e ainda com dinheiro para comprar comida. Todos ficaram felizes. Somente eu fiquei profundamente infeliz vendo fracassar em meus redobrados esforços para impedir o mal proceder de Karen. Embora criança ainda, ela já palmilhava estradas perigosas e, o que é pior, com invisível e infeliz ajuda, para a qual deixou aberta sua mente infantil, rechaçando o apoio cristão, invisível também. Impossível deter a sensação de fracasso, seguida de grande tristeza que se abatem sobre mim. Lágrimas incoercíveis saltaram de meus olhos, espelhando o quanto meu coração doía ante a maneira infeliz com que aquela criança lidava com os sentimentos natalenos das pessoas. Logo me penitenciei de um também infeliz pensamento que não pude evitar... Jesus, o aniversariante que motivava toda a humanidade cristã às comemorações do Natal, não merecia aquela torpeza, ainda mais vinda de uma criança. Arrependi-me ao recordar que o amor do Mestre perdoou ofensas maiores. Certamente, perdoaria também aquela. Natal, Natal...